Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer mais um desenhando de cabeça. Uma coisa engraçada eu estou acostumado a fazer atalhos né, no, no Photoshop na hora de desenhar que eu vejo que a minha mão Tá sempre posicionada de um jeito muito específico no teclado E quando eu começo o vídeo, a minha mão tá colada aqui Então eu preciso... <risos> Saia daqui, né? Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou pegar uma sugestão de ideia de desenho que vocês enviaram para mim aqui nos comentários do YouTube E vou transformar ela em realidade só com o poder da minha cabeça E depois a gente vai comparar e ver como é que os personagens ficam depois de uma rápida correção Isso logo depois da vinheta Rush, Rush! E cá estamos no Photoshop, pessoal, pra começar isso daqui com a sugestão do Gustavo Felipe, que não foi uma das mais votadas do dia, mas foi uma que eu gostei bastante, especialmente porque eu reassisti Tartarugas Ninjas, né? Os filmes, tanto os antigos quanto os mais novos recentemente. Tem um motivo, vocês vão descobrir no momento correto. Ih, quando o cara falou aqui, pô, Rafael de Tartaruga Ninja com o capuz vermelho, aquele cara lá, né, o... Do Batman, né? Eu sei quem é. Fudeu de vez! Mas a ideia de desenhar um beco com outros personagens envolvidos no meio, eu falei isso daqui vai ser um grande desafio, mas eu acho que vai ser bem divertido. Eu tive, gente, logo que eu vi essa mensagem, eu tive duas ideias principais na minha cabeça, ó. A primeira ideia era uma composição. Também vertical, porque vocês sabem que eu tô nesse clima ultimamente. E era algo mais ou menos assim, era como se fosse, tipo, as costas aqui do beco, né? Uma cena vista bem de cima, assim. E aí, o que que estaria acontecendo aqui, né? A gente teria os, as coisas de beco, né? Que é parede, aquelas escadas, né? De, de beco de, de Nova York, que vocês sabem, né? Que os prédios têm, ou aquela escadinha que fica assim, ó, dando sopa. Sabe? E aí, lógico, né? Pra um filme... Um, um filme... Pra mim é um filme. Não sei... Não estaria completo se não tivesse também aquelas caçambas de lixo, né? Que abre assim no meio. Uns canos, uns canos aqui nas paredes, assim, né? Sabe? Umas coisas assim. Nh -nh, e tal. E aí, pô, uns grafitão aqui na parede, assim. Não sei o quê. É, quem sabe... Algumas... Algumas poças d'água aqui no meio Essa poça... Essa... Volta, volta Uma poça d'água assim no meio Maravilha e, e eu imaginei a princípio, né? Os dois personagens Tipo assim, ó Um, um meio que de costas pro outro Só que eles estão minúsculos nessa cena, né? Porque... <risos> e, e curioso, né, gente? Vocês lembram que um, um dos vídeos recentes aqui A gente falou sobre dicas pra comunicar solidão, né? E tudo mais A gente conversou brevemente sobre essa ideia de que Poxa, né? Numa ilustração, os objetivos objetivos podem ser vários, né? E não necessariamente a melhor resposta para comunicar o que você quer é ter os personagens tão grandes dentro da cena, né? Talvez a melhor solução para o que você esteja, né? Para a sua intenção, e aí que tá o ponto, né, gente? Tem que ter uma intenção. É isso que é o olhar do diretor, né? É isso que é o olhar artístico, é, é encontrar na representação a possibilidade de dizer coisas, né? Na representação eu digo, não é só desenhar os objetos ou desenhar os personagens, não é só representá-los, mas o que dizer com essa representação. Muito bom. E aqui o outro estaria o outro cara que tem um capuz. Pô, se eu não me engano, esse cara que tem capuz, ele usa pistolas, não usa? Eu acho que ele usa pistolas. Porque, é, assim, gente, eu não lembro nada desse personagem. A não ser que ele tenha uma cabeça vermelha, né? E tal. E que ele, tipo, ele é meio que um Robin que se perdeu na vida, sei lá. Não sei, alguma coisa assim, né? Ah, ótimo. Só que aí. Que legal, Guilherme. Nossa. Maravilha. É, tá faltando o quê? Um monte de ninjas, né? Aí e na minha cabeça teria aqui, né, diversos ninjas com suas roupas ninja, fazendo coisas ninja, como andar, apontar kunai e espada, coisas de ninja, vocês sabem. Aqui, ó. Espada na mão, shuriken na outra. Doritos, né? Shuriken na outra. <risos> Ainda parece um Doritos, vários Doritos. <risos> Patrick estrela na outra. Ótimo. Acho que acho que dá para fazer uma coisa aqui, ó. Dá para Se a gente tirar essa lata aqui de baixo, Ups, a gente tirar essa lata. Pegar esses dois personagens. Aumentar um pouco. Uh, aumentar um pouco eles. Botar um. Não, tem que ser desse tamanho mesmo. Mais pro fundo. É, mais pro fundo. Ok. E aí, aqui, rechear de ninjas, sabe? Nossa, ia ser uma cena que eu nunca desenhei na vida. <risos> sabe? Ia ser uma coisa. Completamente nova pra mim também é, E eu acho isso muito maneiro, gente Eu fico pensando assim, às vezes, de vez em quando Me vem esses, esses pensamentos, né Que é de que a maioria das coisas Assim, é meio óbvio Mas a maioria das coisas que poderiam ser desenhadas Você ainda não as desenhou, né Você ainda não desenhou a maioria das coisas que você poderia desenhar Talvez porque o mundo latente de coisas Que não existem sempre vai ser maior do que os que existem, né O que poderia ter sido Sempre vai superar o que aconteceu E... Eu acho, eu nunca nunca pensei muito sobre isso. Tava com saudade de filosofia maluca. Seja bem-vindo. Eu sempre gosto desse momento, dessa oportunidade de falar assim. Isso daqui, por mais que seja. Uh, meio batido, por mais que já exista, sei lá, na mídia ou nas outras coisas, eu nunca fiz. Eu nunca desenhei. Eu nunca tive esse quebra-cabeças pra resolver. Porque é um quebra-cabeças, né? Onde que eu vou colocar os meus ninjas? Onde que eu vou fazer as minhas cenas de ação. Mas você uh, pode ver também, né? Que dos quebra-cabeças é um dos mais divertidos. Porque é você que define né, o que que, o que que é a solução, né? Especialmente quando você tá fazendo um trabalho pra você mesmo. Quando você não tá fazendo pra você mesmo, aí quebra-cabeça é proposto por um terceiro. Né, que vai provavelmente é esse tudo der certo Te pagar pra realizar isso né? Pô, esse cara ficou igualzinho o de trás Eu tenho que mudar E esse daqui ele tá com garras ninja ó. Todo mundo Pô, se, se, se, se o Rafael tem sai Esse daqui também pode Pô, Mas aí fica ruim, né? Tá, vamos botar só a, a, a espada na mão dele aqui Ótimo é, Vamos fazer só mais um aqui assim Meio meio fazendo nada Segurando a espadita Segurando a espadita Aqui ó, mais um ó. Desse lado Ele vai estar tá também segurando a espadita Porém eu acho que isso fica mais legal se a gente já tiver aqui no fundo também alguns ninjas já caídos assim ó Sabe, esse aqui, ó, tá com o pescoço mole. <risos> que nem aquele furry tomou porrada que a gente desenhou uma vez aqui também no vídeo de dica. Tá ele aqui assim, ó. Todo lascado, sua katana no meio das pernas. Aqui assim. É, desse lado aqui também, ó. Um outro desfalecido. Completamente amolecido pela porrada. Pela O <risos> uh, Que massa essas coisas mesmo. Dormindo, dormindo, pleno. Pleno, sonolento. Pô, sabe o que ia ser maneiro? Se tivesse um ninja meio que aqui assim, ó. Embaixo dos pés do, do Rafael. O Rafael aqui pisou num... Num cara, ó Pisou aqui nele assim, ó Plau Esteja pisado Ótimo É... Faz sentido na minha cabeça também Isso aqui é uma parte mais maluca da minha imaginação Que houvessem ninjas caindo do céu E eles estariam tipo... Tipo aqui assim, ó Joelho pro alto Perna pra baixo E eles estão aqui assim, ó Mãozinha aberta Ó, faz a mãozinha aberta. E aqui a cabecinha assim, ó, bem viradinha pra cima. Quem sabe aqui tem mais um ninja caindo, ó. <risos> Parece um homem gigante, né? Mas talvez, talvez faça sentido no, na composição da cena. Ok, ok. Como se todo mundo caísse aqui, não tivesse dentro. E aí a ideia, gente, é o quê, né? Criar todas essas setas de composição, de comunicação, né? Que ajudam a, a fazer a visão, afunilar lá no meio. Que é onde a gente vai ter o nosso... O principal ponto de fuga. Apesar que o nosso ponto de fuga básico tá aqui. Mas ter elementos de narrativa que apontem pra lá. Então, essa é uma cena complexa, com um monte de personagem que veio no meu cérebro <risos> com base da recomendação, filho. Essa é uma cena. <risos> Nossa, Guilherme, mas. Já não é pra estar, tipo, na metade do vídeo? Então, né? Vamos lá pra próxima sugestão de cena na minha cabeça. A próxima na minha cabeça. É algo parecido, porque ela também é uma composição verticalizada. Porém, a gente vai estar tá com a câmera muito mais próxima do chão. E a gente vai estar tá vendo aqui, né, o, os personagens... Eu vou botar esse ponto de fuga um pouco para cá, assim. A gente vai estar tá vendo os nossos personagens é, se defendendo aqui desses ataques no bueiro. Agora... Agora eu tô um dilema, se a câmera tá abaixo eu tô olhando pra cima, tá olhando pra cima? Se tá olhando pra cima, tem que afunilar lá em cima Então, ó, estaria algo mais ou menos assim aqui Ah, não, vamos fazer isso aqui um pouco menos forte, talvez algo assim Ok, ok, tipo umas linhas assim, ó, certo? Então o beco, parede do beco, parede do fundo, a parede do fundo do beco Algo mais ou menos pra cá, subindo aqui assim, certo? E indo lá pra cima né, se isso daqui for uma cena que são tipo prédios, né? E tal, que estão fechando aqui, então não tem o que fazer. Ah, vai ser. Vai ser assim. É aqui, se a gente se atentar ao ponto de fuga, teria que ser. Ah! Até que tá bom Maravilha E aqui o chão Então aí Não sei se essa linha tem que estar tá tão torta assim Mas agora ela tá <risos> Minha intuição tá me falando pra fazer assim Então eu vou fazer Nesse exemplo Os nossos personagens nossos heróis Estariam maiores nessa composição né? Aqui um de costas pro outro ainda Porém é... eu imagino até que eles poderiam estar em poses bem Bem parecidas com aquelas outras que a gente fez ali Segurando suas armas Respectivas Respectivas pistolas e armas Porém Desta vez o nosso amigo Farrael tá aqui pisando no ninja, tá, esse ninja não é tão alto assim, né, mas o ninja tá aqui no chão ó, é só uma mudança, de fato assim mesmo, só uma mudança de perspectiva mesmo, de ângulo, né, a cena como eu imaginei ela é basicamente a mesma coisa, porém, a gente vai ter essa, essa escolha, né, essa renúncia, porque, gente, é, é o fato de toda... todo desenho toda ilustração, você tem que escolher, né, e toda escolha envolve que se o desenho for mais legal de longe, porque a gente consegue que ter esse senso de eles estão sendo rodeados de inimigos que ocupam muito mais né? os inimigos vão ocupar muito mais espaço na cena do que eles então é quase como se a frase que definisse a cena não fosse tanto é, vários ninjas atacam Rafael e Cabeça Vermelha, nesse daqui Rafael e Cabeça Vermelha são atacados por vários ninjas, você tá entendendo? Não, não, não. Guilherme é a mesma coisa, é, só que não só que não, sim, só que não aqui a gente pode fazer mãozinha de cinema quem sabe ele pode estar tá olhando mais pros inimigos inimigos, porque agora os inimigos chama a câmera. Ninja Cabeça Rubra. Cabeça Rubra, é esse o nome dele? Vamos diminuir um pouquinho. E aí, ó, aquela nossa decisão de fazer vários ninjas, acho que elas ainda poderiam estar tá rolando, porém, por aqui assim, talvez... É, lembrando que aqui tem um ninja caído morto. Lá no fundo tem outro, mas agora ele vai vir pra esse lado aqui da parede, porque faz mais sentido ter ele aqui desse lado, né, eu acho. E lembra daquele ninja que tava caindo lá de cima? Ó, vamos, vamos colocar ele mais ou menos aqui na mesma situação, só que agora ele tá aqui do alto. É, também se preparando para o ataque. Olha ele aqui, ó. Pode diminuir ele. Acho que essa perna podia ser mais assim, ó. Nossa, essa perna aqui virou uma. <risos> virou uma maçaroca rapidinho. Aê, é isso que eu queria, ó. Ah, essa curva aqui, ó. Boa. É. Aqui nesse lugar teria mais ou menos aquela escadaria, né? Que tem na outra cena. E aí aqueles que... Nossa, gente, que desafio que vai ser desenhar uma escada, se eu tiver que desenhar uma escada, né? Ah, e aí os bichos, os negócios, os coisas. Eu tô com dificuldade de. Cab Colocar mais ninja nessa cena Talvez se as sombras do chão Fossem, é, tipo Cabecinhas de ninjas com espadas E, e tipo, ferramentas De dor, é, talvez desse Certo aqui pra gente, essa sensação De que existem mais ninjas Na cena do que estão aparecendo nela, né Só com umas sombronas esticadas Assim, olha, interessante Interessante, e olha só a diferença né, Do espaço que os personagens Agora ocupam aqui nessa cena Não, sim, não Vou pegar a mãozinha dele aqui, então seria algo assim nesse e algo assim no outro, né? Olha só a diferença do tamanho dos personagens dentro da cena e como isso pode provocar, né, situações aí diferentes de compreensão sobre isso. É, acho que vale a pena falar, gente, né? Que Grande parte da parte teórica sobre esse tipo de decisão, você aprende também no meu curso sobre ilustração, né? Fundamentos da ilustração digital, meu e do Lailton Souza, que vai entrar em desconto, vai entrar em promoção na Black Friday agora em novembro. Então, se você tava esperando uma oportunidade para comprar os cursos com desconto, espera mais um pouquinho que no final do mês já vai estar tá chegando, beleza? E eu tô preparando também, gente, uma arte... Top pra fazer a divulgação da promoção Mas lógico também pra montar uma imagem legal E vocês vão participar hein, Na hora de definir o personagem Desse negócio, eu vou fazer Vou trazer aqui pro canal, semana a semana Até a gente chegar no dia da Black Friday Eu vou trazer aí essas oportunidades pra vocês me ajudarem a escolher thumbnails Escolher ali o, o design Desse personagem que tem um personagem novo Que a gente precisa criar pra nossa lore <risos> Dos personagens Desse canal, é... O que, que eu vou fazer aqui agora então? O que, que eu faço essas coisas? Mesmo? Galera, eu olhei em silêncio para essas imagens por mais ou menos dois minutos e eu acho que hoje eu vou com a opção da esquerda, tá bom? Porque eu acho que é uma cena mais curiosa pro meu repertório, é, uma, é um ângulo bem difícil, eu acho que tem algo bem interessante rolando por aqui, eu vou tentar desenhar essa versão aqui da esquerda, o que, que eu vou fazer então? Você vai conferir agora, é em processo acelerado, eu refinando todos esses traços aqui e depois eu volto pra gente bater um papinho. Pessoal, depois de mais ou menos uma hora aí Tentando fechar todos esses detalhes Fazer poses pro ninjas Que fizessem sentido Foi muito difícil resolver esse quebra-cabeça Desse ângulo tão... É, problemático, né? Mas eu acho que deu pra fazer alguma coisa interessante aqui Tem muita cara de página de quadrinho Completa, né? Talvez um texto Ali em cima na esquerda, um balão de fala Na direita, né? Parece que tem uns espaços livres Assim que cabem é, outras informações Eu tô gostando desse, desse design Gente, que trabalho que é mas assim, muito recompensador, muito interessante. É um desafio, mas, nossa, muito legal mesmo. Agora, o que, que eu vou fazer? Vou botar aqui um pouquinho de valores, né? E vou pintar de vermelho a máscara do Rafael, os detalhes do pulso, né? Que ele tem ali também. E o capacete do capuz vermelho. Ah, quem sabe um sanguinho aqui ali pra dar aquele, aquele toque extra. Sabe Você, de vez em quando? Né? De vez em quando dá um soco no nariz do ninja. Sai um sanguinho, né? Dá uma colorida no ambiente. I <laughs> don't é um negócio meio sim assim, né? Acho que vai ficar interessante. Gente, sou só eu ou vocês também estão tendo a impressão de que o quadro do Desenhando de Cabeça foi se transformando num outro, onde eu pego um desafio de vocês e tento fazer uma ilustração maneira com aquela ideia, né? Que, no caso, a ideia é essa base de misturar dois personagens. Mas eu sinto que tá surgindo aqui uma nova vontade, né? Eu vou pensar mais sobre isso, mas deixa aqui nos comentários. Você gostaria de que tivesse um quadro mais focado nisso, em fazer as sugestões? E aí eu poderia, desde o começo, estar tá usando referência né? Que nem a gente fez com aquela, aquele outro momento que eu peguei os personagens de vocês e fiz uma imagem, né? Onde tá mais parecido com o um processo real de ilustração do que tentar fazer tudo de cabeça, porque eu não trabalho assim, né? Isso aqui é, uma, é, um, é um detalhe para esse projeto, para esse quadro, né? Eu acho que daria para fazer as coisas um pouco diferente. Se vocês acham que faz sentido, se vocês quiserem, digam aí. Eu quero o quadro de desafio. E diga só isso <risos> Hashtag quadro do desafio É isso aí hum. Um tempão depois Olha aí, pessoal a nossa cena completa, com picho, com tudo, com um monte de coisa legal acontecendo aqui, ninjas, sombras, detalhes tentando fazer ali né, o centro da cena ficar bem dinâmico e com as, os, os pequenos pedaços de cores pipocando aqui nos nossos dois personagens, né? E aqui vocês podem ver um monte de picho, um monte de coisa nas paredes, para ficar um ambiente vivo e vivido e vários ninjas aqui <risos> na nossa cena. Foi... Uma jornada, pessoal. Gostei muito disso. Eu é, foi um desafio para mim fazer uma cena com tanta coisa é, tão rapidinho, assim, num dia só. Mas gostei, gostei muito. E agora eu vou dar aquela pesquisada rápida e ver o que que dá para arrumar nesses dois personagens aqui para eles ficarem mais fiéis aos seus designs originais. Temos aqui então, pessoal, algumas referências pra dar um pouco mais de luz pra esse negócio. Eu tava pensando, não tem algo vermelho no peito do, do cara? Eu achei que era a placa inteira vermelha. Mas é lógico que ele tem o símbolo do muguerço, porque afinal de contas ele é um muguerço, né? Mais ou menos. Então, vamos ver o que, que dá pra fazer aqui. Eu tô vendo que o meu... o meu Rafael... Ele precisa de mais detalhes vermelhos para ele ficar como ele era Nessas versões mais, mais bobas aqui do desenho, né? É, e eu acho que faz todo sentido ele ter aqui também, ó Nos cotovelos, né? Essas proteções e nos joelhos Essas proteções que também trazem as cores dele aqui Maravilha! Deixa eu pegar aqui também uns, uns detalhezinhos preto Só pra gente fazer um contorninho E aqui também... Tá aí E outra coisa maneira dessa dupla Esse cara Eu lembrava que ele tinha tipo uma gola Um casaco, né? Por cima Só que eu fiz como se fosse uma coisa só Que não deu muito certo então ele tem um casaco separado, né? Ele é, ele é aberto no meio e tem aqui uma golinha e aqui tem outra golinha. E ele abre aqui no meio, assim, esse casaco. aqui não é um casaco escuro, ele é um casaco bem claro, na verdade, né? Por isso é um casaco meio, meio bege e tudo mais. Então vamos deixar isso daqui bem mais claro. Então, um casacão claro, uma jaquetona, uma jaquetona de couro, bonita, né? Um tanto quanto curta, mas faz sentido aqui pro personagem. Eu vou até cobrir. Ah, nada como cobrir só um pouquinho do rosto do personagem com, com a sua vestimenta. Né? Então eu vou fazer mais ou menos assim é, Vamos botar aqui Alguns desses detalhezinhos de, de zip uh, Eu acho que pra isso daqui ficar melhor Tinha que ter mais, mais dobras Em cima desse, dessa roupa Ok Ele de fato usa pistolas Eu tava... <risos> Eu tava já pensando, será que eu errei até isso? <risos> é, sapato dele mais escuro. E aqui, pelo menos nesse design, né? Que eu mostrei aqui brevemente pra vocês, né? Esse design aqui. Dá pra reparar que na, ele tem, tipo, umas placas aqui. É lógico, é aquela coisa, né, gente? Design de personagem de quadrinho é um negócio que... Cada artista que vai fazer vai mudar um pouquinho, né? Vai ter uma... Uma leve alteração. É... Isso é uma das coisas legais também de... desses super-heróis mais tradicionais. É que é bem fácil você fazer algo que poderia, em algum momento, ser uma versão oficial, sabe? Você fica assim, pô, oh, ó, se pá, se pá, não tá tão longe. E esse personagem que tem uma essa cara mais improvisada, né? Essa, essa aparência mais... É, montei isso daqui para lidar com o crime agora só tem um capacete vermelho muito maneiro e tecnológico uh, isso daí dá um dá um destaque também dá uma dá uma facilidade para tentar fazer essas coisas não dizendo que o design é simples ou bobo né gente pelo amor de Deus eu acho eu acho um dos motivos de eu escolher também esses personagens aqui hoje é que eu acho esse design muito bonito, muito bonito mesmo É um negócio assim, incrivelmente estiloso Assim, não, mas sem dúvida, dá tá de 10 a 0 no bar A não ser que você goste muito de capa, né? Vamos colocar aqui no peito dele um simbolinho Eu tô olhando pra uma cópia aqui da referência que tá mais à frente Pra não ter que ficar tirando a tela o tempo todo de vocês Ok, o Mugers, tá aí o Mugers, Maravilha Essas pistolas deles também são um pouco mais escuras Mas vamos ver se a gente consegue deixar só um, um brilhantinho assim ele também tem luvas pretas, vamos colocar aqui a mãozinha dele bem escurinha oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Já tá ficando diferente Gente, aqui tem uma questão, né, sobre a escala desses personagens Eu tentei fazer os dois com a cabeça mais ou menos da mesma altura Só que o, o Rafa, ele tá muito mais agachadinho, né Então parece que ele tem três vezes o tamanho do desse cara Mas se a gente for usar como média os filmes 3D Você vai ver que a tartaruga tem dois metros e meio de altura Então... Eu acho que passa. <risos> e olha aqui, então vamos conferir depois de aqui, certo? A única coisa que eu ah tá né? Esse, esse, eu não vou colocar uma letra com no, eu não vou fazer isso com esse com esse minha tartaruga aqui. Eu não... Eu não acho que merece uma, uma letra escrita o no nome dele. Mas eu vou ceder sim espaço pra uma faixa nessa cintura. Eu acho que tá faltando. Uma tartaruga ninja faz sentido ter uma faixinha. Outros, vários designs mais recentes também, né? Usam bastante essa ideia de ter uma, uma espécie de, de. de cinto, né? Ou coldre nas tartarugas, mas eu vou fazer uma, uma estética mais clean. Só pra gente conseguir se virar. Nossa! Nossa! Deixa eu selecionar essas ref, tirá-las aqui do lugar E vamos ver o antes e depois Tá aqui, ó Antes Depois Nossa Ó, 25 mil pontos de estileira Foram adicionados aqui, ó Vamos tacar um Sharpen Duas vezes, só pra ficar no mesmo grau do resto da, da imagem, ó Rapaziada Ficou bonito Ficou bonito Tá aqui então, gente, a imagem o nosso negócio, eu vou disponibilizar Disponibilizar eu vou disponibilizar essa imagem aqui lá no meu Twitter Se você quiser usar ela de wallpaper ou de alguma coisa assim no celular Eu acho que por ser vertical vai encaixar direitinho E é isso daí pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo O meu nome é Gleim Freitas e foi um prazer estar aqui com vocês mais nesse Então gente, se você quer que tenha esse modo mais desafio aqui do canal é... Se fosse assim uma coisa separada Não que vamos colorir até o final, fazer tudo direitinho Escreve aí embaixo pra mim então uma recomendação Bota o hashtag... Aquela que eu sugeri antes E você vai colocar a sua sugestão Hashtag treco E aí você coloca Ah, Guilherme, desenho, não sei o que um Nemesis Tomando chá com a Dilva Lantane Porque agora eles são amigos ah, Tá aí, ó Situações Sabe como se fosse é, Cenas improváveis desses personagens hum, Cenas improváveis cenas de... tipo, tipo um programa de comédia Cenas improváveis com esses personagens. Ah, pode ser. Fica aí a ideia, gente, é, agora é com vocês. Eu tô morto de cansado. Eu vou descansar. Uf, foi maneiro. Muito obrigado, gente. Valeu. Falou!